Felicidade por si só, eu não explico Às vezes me pego vagando, plantando flores no infinito Às vezes a poesia me chama, me convida pra uma prova Explode no perfume de uma rosa Às vezes me vejo só Navegando nas estrelas Ouço Deus Dando pitacos Me inspirando Numa rima Às vezes me vejo só Navegando nas estrelas Ouço Deus inspirando numa rima eu sinto que ser feliz é concreto e abstrato é quase como um barato no caminho sem fronteiras ser feliz é uma vibração uma música que nos anima que inspira nossa alma nos puxando para cima, Às vezes me vejo só navegando nas estrelas, Ou su Deus, dando pitacos, me inspirando, numa rima. Às vezes me vejo só navegando nas estrelas, ou su Deus. Navegando nas estrelas, o Sul Deus.